Olá, sou Elisângeles Scremin da Vitaderme Cosméticos. Estarei na próxima edição da Revista Bem-Estar falando sobre filtro solar e também sobre peles na primavera e verão. Leiam, não percam, que vocês vão ter muitas dicas de beleza.